Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão com 337 Hoje, rapaziada, a skin mais cara para cada arma no CS2 Literalmente para cada arma, até aquelas que ninguém liga normalmente Não só irei dizer qual é a skin mais cara para faca, caia e Como também para Tec9, cano curto, PP Bison, enfim, todas as armas Literalmente todas as armas Eu duvido alguém comentar aí agora acertando a skin mais cara de P90, cano curto e G3 SG1 eu duvido. Ninguém vai acertar, cara. Ninguém. Quem acertar vai ganhar uma skin. Antes, rapaziada, olha que interessante. Vocês sabem que a Source 2 enalteceu todas as skins. Porém, algumas evoluíram mais do que outras. Então, se você tem uma skin, mas você sente que outra ficou mais legal no cs 2 eu recomendo que você a troque. E o melhor lugar para você trocar, perdendo menos dinheiro... É aqui no Skin Monkey. O Skins Monkey é um site de troca como vários outros que existem no mercado. Porém, aqui as taxas são bem menores. Você vai deixar muito menos com o site. É a troca mais justa possível, da maneira mais rápida possível. E segura também, que é importante. Olha que troca interessante. Eu tenho uma Baineta Tiger Tooth. E aqui, eu tenho a possibilidade de trocar por uma Flip Tiger Tooth e uma Desert Eagle. Que no Source 2, essa skin de Desert Eagle tá uma sacanagem. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a Faquinha Tiger Tooth. Não tem quem não goste Mas eu Vocês sabem Sou fã de Flip Mano, um ligue nessa flipzinha Pai, tá maluco E aí De quebras Junto da Flip Eu pego essa Desert Eagle Que, cara Na Source 2 Tá, tá espetacular Tá parecendo uma Desert Eagle Safari Muito linda, rapaziada Eu prefiro ter Uma Flip uma de dessa Do que só a Baioneta Mas gosto é gosto Vai de você O Skins que Você também consegue colocar saldo Para comprar skins E você ganha 30% de bônus Ou seja Se você entrar aqui e colocar 100 dólares Você ganha 130 Vale a pena, rapaziada De verdade Para trocar skins É dispara. O melhor lugar, onde você vai perder menos dinheiro E entrando pelo link da descrição, ative o cupom DOG Que você ganhará de graça até 5 dólares E esses 5 dólares você usa pra Somar numa skin, ou seja, tem aquela skin Que falta 5 dólares pra você conseguir Calma, não precisa botar mais skins Use o meu cupom que vai dar bom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 Qual a skin mais cara De cada pistol do CSGO Vamos lá, começando pela CZ A mais cara é a Chalice Factory New Hoje ela vale em torno de 320 dólares E ela tem esse valor elevado Porque ela faz parte da coleção da Cabo Ou seja, a mesma coleção da WP Dragon Lore Um contrato de troca que tem essa Chalice te dá a oportunidade de conseguir A M4-1S Knight E a M4-1S Knight, em um contrato de troca Te dá a chance de conseguir uma WP Dragon Lore E é isso que faz a Chalice ser tão cara Ponto A Desert Eagle mais cara é a super Souvenir hand Cannon, Factor New, hoje a mais barata você consegue por em torno de 720 dólares e eu tenho certeza que muitos de vocês achavam que seria a Blaze mas não, a Blaze é a segunda mais cara, vale 577 a Dual mais cara é a Stat Trek Cobre Strike Factor New ela vale 92 dólares, na minha opinião é a Dual mais bonita do jogo a Five Seven mais cara é a Neon Kimono Factor New, ela custa 270 dólares Glock todo mundo sabe, é a Sandy Dune, brincadeira, é a Fade Óbvio. 1.335 dólares. E aqui uma skin que subiu muito de preço após o lançamento do Source 2. Isso porque todas as skins fade no novo CS estão sensacionais, assim. Estão brilhando muito. Completamente diferente do que eram. Tá sensacional. P2000 mais cara é a Trek Ocean Phone Factor New. 320 dólares. P250 Nuclear Traff. Factor New. 225 dólares. USP. a que o Confirmed. Mas aqui o Confirmed Trek Factor New. 500 dólares. Caraca, mano, eu lembro quando era 50 Deck 9 Nuclear Traff, Factor New, 340 dólares Revolver R8, bem, teoricamente o mais caro é o Souvenir Bond Mask Field Tested Tem um anunciado por 15.600 dólares Mas assim, ele nunca foi vendido por esse valor, apenas está anunciado Até porque é uma skin bugada, que não deveria existir, existem poucas no mundo E aí quem tem, joga esse valor altíssimo, mas ninguém tem coragem de pagar, a real é essa Então nesse caso eu vou considerar que o mais caro é o Souvenir Emberflare de Factor New Vale 140 dólares Para você ruxar B No round forçado, por que não A Mac 10 mais cara do jogo Que é a StatTrak Stalker Factory New Custando a bagatela aí de 220 dólares MP5 mais cara é a Outside Oasis Factory New 300 dólares, isso porque Ela serve de contrato de troca para a WP Desert Hydra Que é uma skin rara, cara, cobiçado Enfim, tá explicado o preço dessa MP5 MP7 mais cara é a White Out Factor New, vale 340 dólares. MP9, Wild Lily, também Factor New, 1.500 dólares, isso porque serve de contrato para a K47 Wild Lotus. P90 mais cara, Star Trek, Emerald Dragon, Factor New, 1.115 dólares. Pepe Bison é a Modern Hunter, Factor New, 127 dólares. Não me perguntem o porquê dessa PP Bison ter esse valor. UMP, assim como a Glock, é a Fade. Para ter uma UMP Fade, você precisa desembolsar cerca de 385 dólares, não só por ser uma UMP Fade, mas também, na verdade, principalmente, por servir de contrato de troca para uma K47 Gold Arabesque. Chegou a hora dos rifles e aqui o nível será delicadamente elevado. Começando por a K47, rapaziada. E aqui, eu irei falar de duas skins. Vocês entenderão porquê. Bem, pra começar, que a k 47 mais cara do jogo é a Case Hardened Blue Jane com o melhor pattern do mundo, pattern 661, que o preço pode variar de 15 a mil dólares para uma Battle Scare, até 120 mil dólares para uma Factory New. Porém, caso você queira desconsiderar a Blue Jane, que no caso é um pattern raro pra uma skin de AK que não é tão rara assim, enfim... Desconsiderando as Blue Jeans, a K47 mais cara torna-se a Wild Lotus Factory New que hoje custa 10.700 dólares. Algo mais cara é aquela dos Otakus, a Baracept Sept Factory New, 3.860 dólares. Famas mais cara é a Souvenir Tear Down Factory New. 175 dólares. Souvenir também, a galinha mais cara. No caso, a Cerberus Factor New, 365 dólares. M4A, mais cara, é a Souvenir Welcome to the Jungle Factor New. E essa belezinha hoje está custando a bagatela de 4.500 dólares, rapaziada. É uma skin relativamente recente no CSGO. Foi lançada em dezembro de 2020 na Operação Broken Fang. Eu, particularmente, acho horrorosa, mas é rara e muito cobiçada. Por isso é cara. M4A4. Todo mundo sabe, ou no mínimo deveria saber: Star Trek HAL Factor New, 13.600 dólares. SG553 mais cara é a Souvenir Integral Factor New, 1.500 dólares. SSG mais cara, Scout mais cara é a Death Strike Factor New, 400 dólares. E essa skin é da mesma coleção da Ump Fade. E também serve de contrato de troca para a K47 Gold Arabesque. Scarksuane mais cara é a Splash Jane Factor New. 1.800 dólares. Outra skin que não faz sentido nenhum. Nossa. Já a teco, teco de TR, a G3 S1 um mais cara é a Chronos Factor New. Ela vale 230 dólares. Vamos falar de AWP, rapaziada. Bem, a AWP mais cara do jogo, obviamente, é a Souvenir Dragon Lore Factory New, que o preço começa a partir de 120 mil dólares. Porém, se desconsiderarmos a AWP Dragon Lore Souvenir, por ser algo fora de série, a AWP mais cara continua sendo a Dragon Lore, mas não a Souvenir, a Dragon Lore Factory New comum. Ela vale 11.900 dólares. Porém, a AWP Gambler tá muito perto ali. Hoje, uma Gangler Factory New vale 11.400 dólares, mas eu acho que a Dragon Lore não irá perder o trono. Tão cedo. Hora das pesadas, começando pela M249, arma do Rambo, e a mais cara é a Souvenir Gator Mesh Factor New 240 dólares, Negev a mais cara é a Mjolnir Factory New 1.800 dólares, é uma skin muito bonita, mas ela tem esse valor por ser a skin que serve de contrato de troca para a WP Gangner, assim como a Mag7 mais cara, que também é muito bonita, mas só tem o seu valor, porque serve de contrato de troca para uma skin muito rara, nesse caso eu estou falando da Mag7 Cinqueda onde a Factory New vale cerca de 552 dólares essa skin serve de contrato de troca para a Alp The Prince, a nova mais cara cara do jogo é a Blaze Orange Factor New, 168 dólares. O cano curto ou Silhouette Off mais caro é o StatTrak Orange D.D.Patch Factor New, 100 dólares. XM1014, a melhor pesada do CSGO. A mais cara é a Souvenir Blue Steel Factor New, vale 650 dólares. E para finalizar, a pesada mais cara do CSGO é uma Thaís Carla StatTrak Factor New. Bem, a luva mais cara do CSGO é a Pandora Factor New. O seu preço varia de 40 a 42 mil dólares. Inclusive, eu tenho uma história curiosa. Antes do Source 2 sair, eu recebi uma oferta nela, duas na verdade, uma de 32 mil dólares, outra de 34. E não eram ofertas ruins. Porém, logo depois que o Source 2 saiu, já ocorreu uma venda de uma outra Pandora Factory New exatamente igual a minha, por 42.500 dólares. Ou seja, é o preço que vale né, essa luva hoje. A minha custa 42.500 por conta do float. Mas a Factory New mais barata tá em 40 dólares. É importante lembrar que a Pandora é uma Sport Glows. E nesse vídeo, eu não estarei diferenciando os tipos de luva. Eu só vou falar qual é a mais cara de todas, que é a Pandora. Porém, caso vocês queiram que eu traga um vídeo falando qual que é a faixas mais cara, a Specialist Gloves, a Moto Gloves, a Motorist Gloves, enfim. Caso vocês queiram saber a skin de luva mais cara para cada tipo de luva, deixem o um like e comentem aí, mas eu só irei trazer caso muitos de vocês queiram. Bem, a faquinha mais cara é a Karambit Blue Jam Factory New com o melhor pattern possível. Esse pattern é o 387 e hoje no mundo existe apenas uma dessa faca com esse pattern nova de fábrica. E ela vale 1 milhão e 200 mil dólares. Rapaziada, isso é inacreditável, mas ok. Cachorro não vale, não vale, não vale. Assim como a AK, vamos desconsiderar a skin Blue Jam porque iremos considerá-la apenas como uma skin aquecimento de aço. Nesse caso, a skin mais cara de faca do CSGO é a Butterfly essa fira, Factory New Que está valendo 17.500 Dólares, guys Na cola ali tem a Butterfly Emerald Que está custando 17.150 Enfim, muito graças a Source 2 porque antes do lançamento do novo CS, elas estavam sendo vendidas por menos de 14 mil dólares. Eu me dei bem, porque só de faca safira eu tenho Butterfly Caramba de Flip e M9. Enfim, rapaziada, é isso. Só lembrando, dois vídeos novos aqui no canal todos os dias. Se inscreva, ative o sininho e deixe um like para mais vídeos como esse. É isso, guys. Tamo junto, valeu. Eu, rio vou fui por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. fa.